Eu não sou ninguém Eu sou Igual a todo mundo Se não fosse por você Eu jogava a toalha Tenho visto tanta coisa errada nessa estrada Muito falso herói se achando tal Me com aplausos Elogios com pedestal Até hoje eu vacilei Dei bobeira, viajei Esqueci que levo tomo como qualquer um Esqueci Levo o tombo Esqueci que sou normal Alguém aqui é normal Você é eu não sonho.